Essa é a final, Eu queria fazer um pedido. Quem tá um pouquinho acanhado, mais distante, só soma um pouquinho, tio. Só um pouquinho, só um pouquinho. Vou dar aquela vibe mesmo, aquela vibe. Aí, aí. Fecha, fecha. pode fechar, fica à fecha, vontade, fecha, rapaziada. Fecha. Pode vir, vem, vem, vem, vem, vem, Só não fiquem na frente da câmera, por favor, mais vem. Aí, rapaziada. Vem mais, vem mais. Também? Costa aí pra cá, peraí. Costa pra cá, cota mais pra cá. Você é louco. Essa é a É isso. Família Tô muito feliz mesmo Já começamos o um ano com o pé direito De fato Mara, tá nada. DJ Puck, tá preparado? Fala é pra mim, DJ tá Aí, Dois gordos na voz um pra cima Rapaziada Daquele padrão DJ Puck DJ oh, Mata esse cara no trap. Mata esse cara no trap. Mata esse cara no trap. Mata esse, esse, esse, esse, esse, esse cara no trap. Só que é inevitável. Você vai ser vice-campeão, você vai ser só Vasco. É o PSG, eu sou M. É Já volta pro seu casco. Como é que eu faço? Em piada você vai se tornar. Volta pro seu caso, por o um favor. Se vai me dar piada, geral vai cascar. Aprende como eu faço camarada, que com certeza você é só o retardo. Esse é o Bruninho, também é o Bernardinho. Aqui te junto com a São Bernardo. Você era meu camarada, não vou certeza. Melhor você pedir socorro, hein? Tio? melhor se correr pra São Bernardo. Eu que sou estilo um cachorro. Olha <risos> como eu faço com o meu trupa. tendo certeza que você não vale nada fato. você chegou na final, geral com certeza vai ter que aplaudir, mas vocês se repararam que aqui tem um MC completo, que acabou de espancar esse semi-MC. Sou meu parceirinho, não sou nada que cê disse Por isso, o um lugar de vice um pra você Porque infelizmente vai perder Você é gordo toda tá hora, não tem pra onde correr Um alvo fácil, acerto eu faço isso meu passa, cê tá ligado, esse é improvisado. Desculpa, cê virou é na minha frente. É que eu tô de bloque, até bem de olho fechado. Pula na bala, vamos ver como cê rala, cê tá ligado, mano. Que pra mim você é um Zé. Tá falando muito porque agora depois dessa gordinha, infelizmente, vai parar embaixo do pé. Como que é? Cê fala que eu sou tartaruga. Pra você agora que eu trago a resposta. Pode me chamar de tartaruga, você é campeonato, até em casa eu levo a minha nas costas. Certo, rapaziada, votação. Quem gostou das rimas do 2 Gordo? Barulho! Quem gostou das rimas do Bruninho? Barulho! 1 um a 0, Bruninho. Bruninho terminou, volta. DJ Puck! Olha o flash, mate esse cara no trem, mate esse cara no trem, faz apoio. Olha o flash, mate esse no trem, mate esse cara no trem. Passa que eu vou ter que te bater uh, Foi 1 um a 0 infelizmente vai ser 2 a 0 Pra combinar com você, zero Dois gols, pode pai, é o CEP. Só que infelizmente você não manda bem Pode ter, eu te mando uma dose de R, uh, Como eu faço? Isso é fácil Você tá ligado, mano, que? Agora eu vou dizer Dominei a roda dos dentes Tanto faz pra mim, mas tem você Você veio emocionado, só que você Nessa gás veio todo emocionado, reboloso E acabou mudando de costa para trás Sabe como que é, mano Essa é a verdade, vou ter que dizer, é a verdade na cara que eu tenho, ninguém tem coragem pra falar Só que infelizmente não dá pra você Cê tá ligado pra sua casa, vai voltar Aí reizinho, levanta a bunda que eu tô vindo com a Peb Pra tirar do seu lugar oh, Dois Tá maluco, Vai Tá geral rendido, oh, bota a mão pro alto, quem sempre tinha de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido, levanta a mão pro alto, quem sempre tinha de bandido aí, então demorou como é que eu bato nesse cara, Tenho total certeza como eu faço Porque você falou que eu sou lebre, só que vem cá lebre, central é minha casa Tô te matando no casebre, bate no trapiche, essa a cima é feia Chama dois gordo, Pedro bola, próprio capitão Atropelando a era do gelo aí, esquilinho é, Deixa que representa aqui, é nóis Tercebo! já tirou? Cê é louco, pai, aí ah, é. Satisfaction totales, maluco Bruninho na voz DJ Puck! Tá maluco! Você fala em Solta, meu mano! Geral, vai mão pra cima, vem! Geral, geral, geral, geral, geral! Bate esse cara no drop! Hey! Bate esse cara no drop! Bate esse cara no drop! Ei, ei, ei, ei bate esse cara no Jack Bata esse cara no Jack Bota esse cara no Jack, cara no Jack. Ei. Ei. Ei. Capitão Jack Capitão de areia como assim Boa ideia feia cê tá ligado passa aqui. agora Eu vou falar me chame de Luffy sou o Capitão do Mar Essa que é a verdade Você pode vir meu amigo Porque agora cê tá ligado eu te digo Infelizmente eu vou ter que bater Você não tá ligado mano Porque agora cê pode tentar só que não vai correr era quatro, só que sinceramente nem sabe contar Fala de luva e você vai embora com toda certeza numa lufada de ar Você reparou que os cara falaram que o bordão é bilingue Na minha frente você já toma queda Ele também é bilingue, pelo amor de Deus Você tá falando português e também várias merdas. Sai daqui! Olha como eu bato nesse cara Filho, você vai correndo, vai ter bronze? Até porque você vem do PSG Só que na sua frente tem a própria rife, é o Tony como assim? Você é bobo? Tô falando o português de várias merdas. Dois gordo, dois gordo, dois gordo, dois gordo Essa verdade meu passa, tá ligado que essa é a proposta? Desculpa, vai me trazer dinheiro, vou pisar em você, porque você é bosta Ei, vocês separaram o que ele falou, com certeza que eu ouvi Falou três vezes meu nome, ganhei as última central Red é Track aqui, é um em oh, licença, mano, vou dar certeza como eu vou Que você já era freguês eu falei de dois, suas duas dois caíram, cheque no xadrez. Não, só que você não entendeu, bagulho é muito louco, olha só que você tá ligado pelo amor. Você tá falando que é cheque mate no xadrez, só que é a nova onda do imperador. Porque eu sou chutei a sua bunda. Meu parceiro, pode passar, a reclama. Você foi a onda do imperador, tá mais pro dois gols, parece ali, ama. Só que vai com calma, camarada. Sinceramente você é até fraquinho Mas não reclama, eu ganho a batalha, depois vai passar no reclame do Blimpim. Para camarada, você já escutou? o você só tem o desgosto. Você quer me matar quando o rei morre? O mercado para morrer que eu sou posto. <risos> é só no próximo. Aite. Vai lá, lá, manda aí. Vamos lançar daqui a agora aí. Aí, vamos pra votação. Quem gostou das rimas do Bruninho faz barulho! <risos> Quem gostou das rimas do Dois Gordo faz barulho! <risos> <risos> não, não ideia, assim, é. tá bom, que... Vai de novo, pra mais um, pra mais um de grito. Não, só mais um, só um. só, só para tipo não, assim, só para tirar Só para uma... é. tirar a dúvida né, mesmo, assim. Não, não é um round, né, tio? Mas é uma vai votação, né? Aí, aí. Barulho pro Bruninho! Barulho pro Dois Gordo! Aí, tio, eu continuo, eu continuo na Não, dúvida, vai, mano. Eu <risos> Aí, freestyle do campeão, fica <risos> fonte. vontade. <risos> Aí, sinceramente, mais uma vez na final, pra todos vocês eu representei meu talento. Vitória do dois... Seriedade de coração Admiro você pra caralho Até seu trabalho com esse red tigre... Pode aproveitar, liga lá na Globo Já pode música no Fantástico Porque é o meu amigo, cê tá ligado Meu mano, o bagulho é louco e eu vou te dizer Desejo todo o sucesso do mundo para você Embora o mundo você já seja Tá ligado, né? Aí? Porque é dançado, não tem nem como zoar Porque o bagulho é louco, eu vou te falar Aê, essa é a verdade Obrigado por ser você É o estilo de todo vários menores menor na cidade Na moral! Isso é a batalha central na moral. Isso é a batalha central. Mil da o respeito é fundamental na moral. Isso é a batalha central. Isso é a batalha central na moral. Isso é a batalha central. É central, é central, é central Mil da é o respeito é fundamental. É, é, é.